Mais um vídeo aqui no canal Apostador Desportivo. Eu fiz uma pequena mudança aqui no nome do, do nome do canal, que anteriormente era Apostador Recreativo, que é também sinônimo de perdedor. As casas de apostas gostam muito de apostadores recreativos. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a Sportmanage 365, que eu já falei anteriormente dela aqui. É um fantasy game, onde você escala seu time lá e você pode ganhar um dinheiro... Assim como o Cartola, mas diferente do Cartola, é um pouco mais fácil você ganhar dinheiro nesse site. O Cartola você tem que ser muito bom mesmo para disputar com tantas pessoas. Já no Sport Manage, você disputa com menos pessoas e você ganha aí 10 dólares sem depositar para começar a utilizar o site. Você vai ganhar em forma de ticket e aí você tem a chance de transformar ele em dinheiro. E falar em Cartola, também eu fiz um vídeo aí, se você ainda não viu sobre a liga Bet Mais no Cartola que oferece aí 17 mil em premiação no brasileirão inteiro, inclusive se não me engano é 80 reais para o primeiro colocado por rodada, então ainda dá tempo aí de entrar nessa liga aí Bet Mais Cartola. Vendo esse vídeo aqui também eu devo ter deixado aqui alguns algum link aqui onde eu explico melhor como funciona para participar dessa liga. Esse vídeo aqui é para falar aqui sobre a SPM365, site que eu venho utilizando aí. Tem através do aplicativo também, você consegue escalar, mas aqui nós vamos através do site mesmo. Inclusive tem até uma novidade aqui, além do futebol, tem agora CSGO também. Para quem entende de CSGO, você pode escalar aqui e de repente ganhar algum dinheiro aqui. Você vê aqui que eu tenho quase 7 dólares em dinheiro real para fazer uma retirada aqui precisa de 50 dólares, que dá mais ou menos hoje aí uns 250 reais. E aqui 32 reais em tickets. A maneira de você ganhar esses tickets aqui, além de cadastrar, né, você ganha 10 em tickets, é você indicando as pessoas na sua própria conta aqui, ó, convide um amigo, você pega seu link aí, indica para quem você quiser. Se a pessoa cadastrar aqui, ela vai ganhar 10 dólares e você vai ganhar, se não me engano, 5 dólares em ticket. Tudo em ticket. Depois você pode apostar aí para tentar fazer isso, se converter em dinheiro real e fazer uma retirada. Mas vou mostrar alguma, uma escalação aqui. Não é uma dica de escalação, apenas uma escalação mesmo. Então eu vou aqui em meus tickets. Antes de ver meus tickets, vou ver aqui os meus resultados dos torneios anteriores. Você vê que eu disputei de 13 torneios nos últimos 30 dias, tudo com ticket. Consegui aí premiação em 2. E outros eu esbarrei aqui para ser bem perto. Né? Aqui, por exemplo, fiquei em segundo, mas premiava apenas o primeiro. Mais abaixo aqui eu fiquei em terceiro, mas premiava apenas os dois primeiros. Então tem essa. Você vê também aqui, já dá para você perceber só olhando essas informações aqui, que isso aqui não é por acaso, né? Se você entende aí de, de escalação, ou seja, acompanha o futebol, conhece bem os jogadores, tem um bom palpite aí, você pode fazer uma graninha aqui nesse site. E sem utilizar seu dinheiro, sem nunca depositar. Se você consegue indicar, ganhar seus tickets, você vê aqui como se repete o nome de um apostador aqui, o Nathan Barbosa. O cara tá na maioria das premiações aqui das competições que eu participei. Eu percebi que, assim como ele e outros, eu também venho fazendo isso, é, a entrada é limitada. Então, quantos tickets eu quiser utilizar no mesmo torneio, eu posso. E tem umas premiações até legais aqui, ó o valor das premiações. Essa aqui, por exemplo, 17, premiou apenas o primeiro colocado, porque depende do número de inscritos, né, tinha apenas 8. Então, o primeiro colocado levou 17 dólares. Aqui também premiou apenas o primeiro, levou 8,50 dólares. Essa aqui, a maior premiação foi quanto aqui? Foi 43 dólares. Também tinha, 40, tinha 51 apostadores. E premiou aqui até o sexto lugar. Seu primeiro lugar ganhou 13,87. Agora sim, eu estou aqui em tickets, eu vou montar um time aqui. Aí aqui em tickets eu clico em acessar torneios. Vou escolher o torneio aqui da, da Champions League para escalar um time apenas de exemplo mesmo. Então aqui hoje nós temos essas opções. Brasileirão... É, três opções né que são times diferentes aqui são deve ser três confrontos aqui três aqui três aqui são diferentes e a Champions League só tem um porque tem poucos confrontos vamos lá acessar aqui já parece que eu já estou inscrito que escrevi antes mas vamos escrever mais uma vez apenas para montar um time aqui para mostrar como funciona apesar do que é muito simples muito fácil qualquer um sabe vou montar meu time aqui baseado em outro site aqui que eu costumo utilizar bastante que para ver estatísticas é o Sofoscores Aqui já tem resumido quem são os melhores jogadores, então você ajuda muito. Por exemplo, eu estava pesquisando aqui sobre o Atalanta, porque eu não tenho muita informação sobre ele. Encontrei aqui, você encontra na página do Atalanta a informação sobre os melhores jogadores, aqui a avaliação deles na Champions League. Você pode mudar aqui também para Série A ou para qualquer torneio. E melhor ainda é se vir aqui nas informações da Série A, dos melhores jogadores da Série A. Fica mais fácil ainda de você saber quais são os melhores do Atalanta. É, você já viu aqui que o segundo e o terceiro melhores jogadores do campeonato italiano são do Atalanta. E o mesmo eu posso fazer também na Champions League. Eu venho aqui na página da Champions League e vejo quais são os melhores jogadores da Champions League. E vou montar meu time aqui baseado nos melhores jogadores dessas estatísticas aqui, desse ranking da SofaScore. Então já vou colocar aqui o Lewandowski e o Messi no ataque. Mesmo eles... É um time enfrentando o outro, né? Não, é, não gosto de colocar um time enfrentando o outro. Por exemplo, colocar um atacante do Barça e um zagueiro do Bayern. Mas como são poucos jogos, isso é quase que inevitável. Então vou colocar aqui o atacante. Eu gosto de, de me guiar pelas médias aqui, as maiores médias da temporada. Porque aqui não é apenas da Champions League, mas de toda a temporada. Clicando aqui nesse ícone, você vê aí as, as últimas pontuações do Messi. Colocar o Messi e o Lewandowski, procurar mais jogadores bons aqui na Champions League. Já vai ter o um Neymar aqui, mas o Neymar também é atacante e aqui é apenas no esquema 4-4-2, então não dá para colocar o Neymar ali. Thiago Alcântara, do Bayern, joga no meio. Vamos colocar aqui, tá até com preço barato, aqui você vê o preço deles é o salário. E o Thiago Alcântara está aí cerca de mil apenas. Temos aqui também o Di Maria, 18º jogador aqui no ranking. Também tem a fase do jogador, né? se ele está nessa fase boa e tudo mais. Mas como eu já escalei vários, vou escalar esse aqui, levando em consideração apenas isso, apenas as estatísticas lá. Temos aqui o Ilisic, foi, se não me engano, o terceiro melhor jogador do campeonato italiano. Temos outro meio campo aqui, Alejandro Gomes. Aqui nesse site também tem como você ver outras informações aqui, filtrar aqui apenas pela defesa. Você pode colocar aqui, por exemplo, aí, desarmes por partida. Já vou colocar aqui o Palomino. Temos o Gerard Piquet. Mais dois defensivos aqui, eu gosto de colocar laterais, então eu vou colocar dois laterais do Barça mesmo, não vou nem procurar mais aqui, vou completar a lista aqui com o Alba e o Semedo. No gol, eu vou no goleiro do PSG aqui, apesar de eu ter colocado dois meio-campos do Atalanta, mas eu vou no Navas aqui mesmo, tá pronto o time sim, esse é o meu time você tem que colocar três times diferentes. Botei todos os quatro times aqui. Clico aqui em entrada e depois escolho o ticket ou o dinheiro. E pronto. Tem mais uma entrada para esse jogo. Então o principal desse vídeo aqui era é mostrar que até que dá para fazer uma graninha aqui nesse site. Se você for bom, logicamente. Sem depositar nada. Você vê que não é sorte, né? Se fosse sorte, não tinha alguns vencedores aqui que se repetem. Então isso aí que eu queria mostrar aqui nesse vídeo, que até mesmo para ganhar num site desse aqui no Fantasy Games, você precisa ter habilidade, assim como nas apostas esportivas, e juntar o mínimo aí de 50 e ver se, se o site paga mesmo, e de repente aí desafiar num um contra um, que eu acho que talvez seja mais é, mais fácil mais rápido você acumular esse dinheiro aqui na SPM365. Isso aí, mais um vídeo no canal Apostador Desportivo e, e até o próximo vídeo.